Pode a terapia de vidas passadas curar todas as mazelas, medos, traumas, doenças psicossomáticas, etc., da pessoa que faz essa terapia? Parabéns pela iniciativa, já vi todos os seus vídeos e acompanho o seu trabalho espiritual sempre que posso. Gostaria de saber se ao realizar essa terapia conhecida como TVP, ou terapia de vidas passadas, a pessoa se livra de tudo que lhe aflige e que tem raízes no passado e em outras reencarnações. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa que eu considero lógica. Né? E o lógico é que a gente é, queira uma solução pronta. Né? Você vem fazendo o percurso das suas várias reencarnações, é, tendo situações diferentes, convivendo com pessoas diferentes, e de repente, um belo dia, você está super lotado de dificuldades, né? por tudo que você passou, e você arruma uma resposta que assim vou curar você. Eu penso que as terapias elas podem ajudar, mas do meu ponto de vista, para que a gente tenha uma condição melhor, a gente consiga chegar no resultado, que seja feliz, e principalmente porque eu sempre acredito que a gente só se livra de tudo isso que você está colocando aí através da nossa evolução, eu penso que não é só assim. Até porque, nessa vida, nós somos o um resumo de tudo que nós já fomos. Então pensa nisso. Você, nessa vida, é o resumo de tudo que você já foi antes. Não tem jeito, você vai ter que resolver aqui. Né? A gente vai buscar lá, lá atrás né? a resolução das coisas. Aí você vai falar, mas não pode ajudar? Eu penso que algumas coisas podem é, ser um paliativo. Né? Por exemplo, você rever uma situação que foi muito difícil numa vida passada, pode te fazer entender melhor. Mas as marcas que ficam dentro da gente né, não são marcas apenas conscientes, são inconscientes também. Então nessa vida a gente tem a possibilidade de resolver isso. Doenças, mazelas, frustrações, raivas, né, tudo que a gente puder conter dentro do nosso espírito, da nossa alma, criados por nós mesmos, nós vamos ter que resolver. Então eu penso que esse é o momento de fazer isso. Respeito todo o trabalho e acho que eles podem contribuir. Eu só não acho que nenhum possa resolver o que nós somos.